Fala pessoal, tudo bem? André aqui. Hoje quero mostrar para vocês algo bem interessante que eu tô identificando nos gráficos de 4 horas e no diário que tá me deixando bastante bullish com Bitcoin aqui agora no curto prazo pessoal a ponto aqui de me fazer subir algumas ordens de compras para tentar acumular Bitcoin em regiões mais acima para não ficar de fora da festa vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer aqui no vídeo de hoje então vamos entrar aqui direto no vídeo pessoal tá peço desculpas para vocês aqui tô sem webcam o computador tá bem complicado aqui pra mim hoje, tá? Então a bica tava travando. Então eu vou fazer o vídeo assim da forma que dá, tá bom? Eu espero que semana que vem aí, na quarta-feira no máximo, eu vou estar tá com o computador normalizado. Mas eu comprei até um celular maior aqui, com uma tela maior pra poder fazer os vídeos com qualidade com o celular também, tá? Então eu espero que semana que vem vai estar tá tudo aqui normalizado. Eu quero fazer aqui bastante uh, conteúdo novo pro canal, inclusive indicadores aí, estratégias de trade. Então, pessoal, deixem um like pra apoiar aí, tá? E se inscrevam, quem não tá inscrito ainda, que vai ter muita coisa boa aqui no canal. Também participem, pessoal, Vou deixar o link também aqui ó do, do grupo do Telegram, são mais de 13 mil pessoas aqui no grupo, tá? O grupo está crescendo muito aqui, tá? Realmente está ficando muito bacana, eu gosto de ver o pessoal trocando ideias aqui sobre ativos, investimentos que estão fazendo, né? Trades, então pessoal, participe aqui para vocês conhecerem outras pessoas aqui nesse mercado e também falar comigo aqui, que eu estou direto aqui no grupo participando também, tá bom? E quem não viu, pessoal, ontem lá o vídeo do professor Edgar Moraes, ó, esse vídeo aqui ficou muito legal, tá? Tem que assistir isso aqui, aprender sobre o Chain, pessoal, que isso aqui é tão importante quanto a análise técnica, tá? Então vai aqui no vídeo, assiste esse vídeo, dá o like aqui, comente aqui abaixo, tá? Pra gente poder fazer mais vídeos e conteúdos desse tipo aqui pra, né, fortalecer aqui, né, dar um apoio também pro professor de aqui e ajudar mais pessoas, atingir mais pessoas aqui no Brasil com esse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos entrar aqui agora é, no, no vídeo pessoal que eu quero mostrar para vocês então basicamente isso aqui ó pessoal esse padrão que está formando aqui agora para o Bitcoin tá essas duas linhas aqui ó, a gente tem a gente pode ver que no gráfico de quatro horas né aqui no terminal da TAN a gente botei essas duas linhas de tendência aqui a gente tem o aqui então né uma essa LTA aqui essa LTB né divergindo né pessoal isso aqui formando um padrão né de cone aqui tá um padrão de broadening wedge pessoal esse padrão é um padrão bullish quando depois a gente chama queda aqui do preço tá Ele é um padrão bastante bullish né isso aqui uh, mostra para mim que a gente tem bastante chance de se manter aqui acima dessa região aqui dos 43 mil dólares tá para a gente poder acumular bitcoin nessa região aqui e a partir daqui, pessoal, a gente poderia repetir o que aconteceu aqui, ó, ne, lá no mês de. a partir do mês de julho aqui, a gente teve essa acumulação desde o mês de maio, na verdade. Deixa eu só mudar o gráfico aqui para mostrar para vocês exatamente o que eu quero. Uh, mostrar para vocês aqui exatamente o que aconteceu aqui nesses meses, tá? A minha internet está um pouquinho lenta aqui também para completar aqui, né, o. Uh, o drama aqui do computador, pessoal. Então, olha é só, aqui nesses meses, né a gente teve esse, no mês de maio até o mês de julho, a gente teve essa acumulação aqui para o Bitcoin, né? Acabou estourando aqui para cima, né, pessoal? E uh, isso aqui, pessoal, parece estar que tá querendo se repetir aqui agora da, na forma bem parecida no gráfico de 4 horas, tá? Então, fiquem atentos aqui agora, isso aqui é um padrão bullish de reversão, tá? Então, esse padrão aqui do Cone, ele é um padrãozinho aqui que realmente é importante a gente ficar atento, porque a gente poderia testar regiões um pouquinho mais abaixo aqui, o Bitcoin poderia buscar, por exemplo, regiões aqui do, lá dos né, 43.700, enfim, tá é, testar de novo, ele foi buscar aqui, ele fez algumas sombrinhas né, nessa região né, abaixo aqui da, da região dos 43.500 dólares, tá, mas ele poderia de novo, pessoal, dar mais uma oportunidade aqui nessa região tá, e acredito que pode ser uma excelente oportunidade de acumular Bitcoin, tá, se a gente conseguir ficar acima aqui da região aqui dos, dos 43.000 dólares, pessoal, 43.000 500 até diria, tá? E eu acho que vai ser uma região interessante acumular aqui. Até me arrependi de não colocar, ter colocado mais ordens nessa região aqui, tá? Eu co acabei comprando Bitcoin na região dos 44, mas não comprei né, a quantidade ainda. Tô com a, né, a caixa aqui, pessoal, para comprar Bitcoin, se Bitcoin corrigir mais, né? Porque a gente vem falando aqui bastante sobre isso, né, pessoal? Dessa correção aqui, dessa... Se a gente pegar a Fibonacci aqui puxar, né, pessoal? Um Fibonacci aqui, uma retração desse, to... desse fundo aqui, esse topo. A gente tá esperando aqui, né, possíveis correções Fibonacci região de 50%, 618, tá, pessoal? Só que a coisa para o Bitcoin, pessoal, né? Se vocês virem, inclusive, né, o vídeo do professor de Gara ontem, né? A gente tá vendo que... Uh, as pessoas estão entendendo a importância do Bitcoin, estão né? se estão acumulando cada vez mais, né? as baleias estão acumulando, o smart money está acumulando, né? os holders não querem vender Bitcoin. Tá? Então, pessoal, uh, a gente pode estar próximo aqui tá? de encontrar aqui esse fundo aqui, né? ou, ou será que a gente não já encontrou esse fundo aqui para o semanal? Tá? E eu estou tentando aqui buscar. Né, ver regiões para poder tentar acumular mais Bitcoin e não ficar de fora aí dessa, dessa festa aí que está por vir com certeza pessoal, estou tá? acreditando muito no Bitcoin aqui agora, para esse bull market tá? minha expectativa do Bitcoin é buscar pelo menos aí os 100 mil dólares até o final do ano, tá? essa aqui é a minha expectativa e se tudo der certo até esse final desse bull market, a casa dos 200 mil dólares, tá bom pessoal? Então vamos lá é, que, o que está que me preocupando aqui né pessoal, a única coisa que está me preocupando é o seguinte é, se a gente pegar esse gráfico aqui né, e dá uma olhadinha, vou mostrar para vocês o que eu estou de olho aqui também. Ó. A gente teve ó, algo bem parecido também aqui, pessoal, a gente teve algo bem parecido aqui, essas, formações, essas ondas aqui para o Bitcoin, tá? Então a gente poderia até contar essas ondas aqui também, tá as ondas uh, de Elliot também, quem gosta aqui de fazer, tá? Eu, tô, eu fiz esse exercício no vídeo no vídeo passado, vou achar aqui no terminal da Tânia, essa, essas ondas também para mostrar para vocês. A gente teria aqui a, né, as cinco ondas para o Bitcoin também, tá? pra, pessoal, seria mais ou menos isso aqui, tá? Então onda 1, um, né, tem a onda 2, tem a onda 3 aqui, 4, 5, tá? A gente começou a fazer aqui as ondas corretivas, né? Quando a onda A, B e C, tá, pessoal? Isso aqui que virou então as ondas A, B e C. Eu vou puxar aqui para vocês mostrar, tá? Então a gente teve aqui a onda A, uma onda B e aqui uma onda C, certo? E daí a gente começou a acumular aqui agora, né? E acabou revertendo aqui, né? Agora o Bitcoin tá numa, numa numa situação um pouco mais né, confortável, né, pessoal? Então o que, que eu tô de olho aqui agora, né? para gente aqui a gente acabou né tendo essas fazendo algo bem similar aqui agora né se a gente puxar aqui o gráfico e mostrar para vocês também a gente formou aqui também nessas né, ondas cinco ondas aqui também direto tá então tem aqui a onda um tá onda dois onda três quatro e 5 aqui tá daí a gente começou a formar aqui agora um padrão de correção né pessoal então qual que é a minha expectativa era a minha expectativa pro Bitcoin aqui agora tá e pode até não acabar não tomando muita forma aqui, né? Seria fazer aqui uma onda, né? Uma onda corretiva, uma onda corretiva ABC, tá, pessoal? Você tem que fazer aqui, uma onda, aqui a, uma onda A, fez uma onda A aqui com essa queda, né? Fazer uma onda B, né? Buscando regiões de Fibonacci, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. E fazer uma onda C aqui, buscando regiões mais abaixo, tá? Mas a questão, pessoal, essa, essa onda C aqui, ela poderia, no caso, não... Não configurar aqui, a gente poderia acabar ficando preso dentro desse, desse conezinho aqui, tá? E o Bitcoin, a partir dali, repetiu o que ele fez ali, né, no mês, nos meses de maio a julho, tá bom? Então, isso que eu tô de olho aqui agora é pro Bitcoin, porque não é só, né, a análise aqui, pessoal, que a gente tá vendo, a gente teve tá no volume também melhorando aqui agora, o volume de compra, né? A gente pode ver também, uh, né, as baleias acumulando, né, as pessoas dando conta aí né, de que Bitcoin é a solução. Na solução para os problemas que as moedas fiduciárias estão trazendo, né, pessoal? É realmente é bastante problema aí. O mês de setembro é um mês complicado, né, de queda. Eu comentei para vocês aí sobre isso, né, pessoal. Mas eu acho que a queda que a gente pode ter em setembro, né, por mais que o Bitcoin, se ele romper aqui, perder, buscar regiões mais abaixo, a gente vai ter em pouco tempo que a gente vai ter um espaço aqui para o, né, o Bitcoin vai ter um espaço grande para poder subir de preço, tá? Essa é a minha expectativa aqui agora. Então eu estou tentando acumular o máximo possível de Bitcoin. Vem acumulando Bitcoin pessoal, dessas regiões aqui, desde aqui, ó, Bitcoin foi caindo, os 42, 30 mil dólares, aqui eu acumulei mais essa região, tá? E agora aqui, tô aqui com os três que eu tô fazendo aqui nessa, com os seis que eu tô fazendo Bitcoin aqui agora, eu vou usando caixa para comprar, né, Bitcoin em regiões mais abaixo, tá, pessoal? Então, basicamente, é a minha estratégia que eu tô fazendo aqui agora, né, para poder, né, entrar aqui com as sacolas cada vez mais cheias de Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, algo interessante também, assim a puxar, ó, dessa queda... Que a gente teve aqui dessa última pernada do Bitcoin que a gente fez aqui agora nesse nesse conezinho também. Ó. a gente pode puxar uma retração Fibonacci só para mostrar para vocês algo bem interessante. A gente tá repetindo muito o parecido aqui. Ó, essa retração tá desse topo aqui, pessoal, né? Que a gente fez com Bitcoin, tá esse fundo. Então aqui a gente pode ver o seguinte: ó, o Bitcoin ele teve resistência nessa região de 3,82 aqui, né? A região dos 41.173 dólares aqui, né? De Fibonacci. Agora que se a gente pegar fazer o mesmo exercício aqui agora para essa região, a gente vai ver aqui. ó o Bitcoin é onde ele tá lutando aqui agora, a gente tá tendo resistência, pessoal, não tá conseguindo romper, tá? Obviamente, se ele romper isso aqui agora, tá? Essa análise a gente pode até, de repente, até desconsiderar, enfim, tá? Mas onde a gente tá aqui agora, né, buscando romper essa região de 2 também, ó, desse topo até esse fundo, né, a gente pode ver que o Bitcoin... Na verdade, eu tô pegando o seguinte fundo, pessoal, tá? O fundo que eu tô pegando esse aqui, ó, na verdade, eu vou mostrar pra vocês por que que eu tô pegando esse fundo, ó. Tá, porque esse aqui é o fundo importante que eu estou de olho, tá? porque a gente teve aqui, a gente teve né, essa, essa correção do Bitcoin, na verdade, que tem tá no gráfico da, da Tânia aqui, eu pedi para o pessoal dar uma olhada aqui acontecendo, esse gráfico aqui, ele, tá, ele não está pegando aqui a região que o Bitcoin caiu, aqui, ele tem uma correção muito forte, tá? então eu estou considerando esse fundo aqui, essa região dos, dos 44 mil dólares nessa retração Fibonacci, tá? então a gente pode ver que o Bitcoin está tendo aqui agora dificuldade tá, para poder ficar acima, considerando o fundo dos 44 mil dólares, vou mostrar para vocês aqui agora, ó usando do fundo dos 44 mil dólares, pegando desse topo ali até o fundo dos 44 mil dólares, pessoal, mais ou menos aqui, tá? Seria essa região. O Bitcoin, onde a gente tá tendo dificuldade de ficar acima aqui agora, tá? É a região aqui dos 47.500 dólares, tá? Vamos ver se o Bitcoin consegue de fato ficar de fato configurar aqui esse candle aqui de 4 horas acima dessa região aqui dos 47.500 dólares vai ser muito bom, tá? É, daí a gente poderia buscar a região aqui dos 48.500, e daí, pessoal, essa, esse cenário aqui que eu tô falando para vocês, pode ser que não se configure, tá? Mas se Bitcoin tiver resistência nessa região aqui agora, a minha expectativa é a gente ter aqui mais correção aqui, buscar níveis aqui abaixo e, e buscar retestar essa região aqui dos 44.000 dólares de novo, tá? E aqui pode ser mais uma oportunidade pra gente tentar... Acumular Bitcoin, tá pessoal? O que eu vou fazer aqui agora? Bitcoin buscando testar as regiões aqui mais abaixo. Eu vou tentar aqui, né? Vou comprar um pouco mais, tá? Tentar me expor mais a Bitcoin, porque eu tô aqui. Por mais que mês setembro aqui, um mês complicado, pessoal, é, vai passar rápido, tá? E mesmo que Bitcoin buscar regiões um pouquinho mais abaixo, tem esperança que Bitcoin vai fazer, né? Uma nova máxima histórica, tá? Tô realmente entrando aqui, tomando risco aqui no Bitcoin, tá? Tô aqui realmente uh, com boas, assim. É, com muita esperança que o Bitcoin vai buscar uma nova máxima histórica, tá? Essa aqui é a minha expectativa aqui para o Bitcoin no médio prazo. Tá, pessoal? Então, isso que eu estou de olho aqui agora é para o Bitcoin no, a, aqui agora no curto prazo, tá? Acompanha esse cone aqui agora. Se a gente tiver resistência nessa região dos 47.500 né, dólares e que agora a gente não conseguir ficar acima, esse candle aqui de 4 horas vai ser bem importante a gente definir ele, tá? E esse é o próximo, né? A gente tem que conseguir ficar acima da região dos 47.500 dólares. Pode ser muito bom mesmo, tá? Daí eu ficaria de olho, pessoal, na região lá de 50% de retração, tá? Que eu comentei para vocês também que agora. Pegando aqui desse topo até a região lá dos, 47, dos 44 mil dólares, né? Eu ficaria de olho nessa região aqui dos 48.500 dólares, tá, pessoal? Que a gente poderia buscar aqui agora, né? E se a gente, no caso aqui, não conseguir ficar aqui em cima, até pegar a região de 68, tá? a gente poderia que o Bitcoin subir muito forte. Quanto mais ele subir aqui, pessoal, mais rápido ele subir aqui, mais arriscado é, porque a gente pode formar aqui aquele padrãozinho que eu comentei para vocês. Comento para vocês sempre aqui nos meus vídeos, né? O padrão aqui do Dead cat Bounce, tá? Então, até eu estou tendo que puxar aqui essa linha. A gente poderia fazer aqui então esse padrão de Bounce aqui agora, né? Se o Bitcoin subir muito forte, muito rápido aqui, ele poderia acabar formando isso aqui para o Bitcoin, ó. acabar caindo aqui, a né, gente buscar essas regiões e acabar fazendo fundo aqui mais baixo, tá bom? Então tome cuidado que agora no, no curto prazo, tá. Vamos ficar atento aqui agora. Se o Bitcoin perder essa região dos 47.500 dólares, tá, no quendo aqui de, de 4 horas, a gente pode ter a oportunidade boa aqui né, de short e tentar acumular Bitcoin na região dos 44 mil dólares, tá? Que é o que eu estou buscando aqui fazer, tá bom pessoal? Então basicamente eu queria falar para vocês no o vídeo de hoje é isso, tá? Que eu tô de olho aqui agora. Então deixa o like aí, se inscreva no canal, participe aí dos grupos, tá? E a gente se vê aí amanhã pra mais um vídeo. Um abraço.